Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje será um vlog porque eu vou viajar, nesse momento estou à espera de uma encomenda e tenho que imprimir algumas coisas, tenho que imprimir meu bilhete e meu teste de covid, estou à espera de uma encomenda, então por enquanto vou ficar aqui à espera, quando chegar 10 horas vou sair. Yeah. depois das 10 horas não posso mesmo ficar aqui à espera de uma encomenda. Eu já estou no aeroporto. Uh, aconteceu algumas coisinhas que eu não estava à espera, então não consegui filmar mais cedo. Um, vou continuar a filmar no avião e quando chegar no Dubai. porque que vou fazer a escala? Vou fazer a Lisboa, Dubai, Dubai, Abidjan. Vou ficar 6 horas em Dubai. A fazer o quê? Eu não sei. Vocês vão ver. o pior sítio para sentar, eu não sei porque é que fiz esse pecado, estou aqui na asa <risos> mas na próxima viagem eu vou trocar o lugar porque eu não quero sentar aqui, próximo da asa, eu não sei se, se vocês estão estranhos como eu, mas eu quando viajo compro sempre tipo um hambúrguer ou qualquer coisa para alimentar porque eu não gosto da comida do avião, Quando eles estiverem a dormir eu vou comer, eu trouxe uma computadora, eu trouxe uma telefone tem música, tem um livro, uh, só espero que isso vai ser o suficiente para me entreter e trouxe chá para dormir. Eu não sei o que se passa comigo nesses dias, mas eu não consigo dormir em condições. só dormo já às duas, três, quatro da manhã, então trouxe chá para ver se ajuda com o processo. Para quem não me segue no Instagram, eu estiquei o cabelo, uh, meu cabelo está bem frizzy. Está bem, bem eu trouxe até Eu até trouxe uh, o meu bonnet para usar durante o voo. Eu estou olhando no sítio errado, então me perdoem. Yeah, eu trouxe o bonnet para usar durante o voo. Eu tenho esse hoodie aqui, então vou pôr o bonnet, e depois vou pôr o hoodie vou dormir que nem uma gangster. Até já! Oh, by the way, a encomenda não chegou. Chegou, mas muito tarde, então vou deixar aqui em Lisboa. Ah, epa. Olhem para isso, é bem Candy Candylicious. Eu sou bem grande. Yaga Yama. Para quem curte de Nutella, isso é perfeito, mas eu não gosto tanto de Nutella, então nem, nem acho que vou visitar. Mas vou ver aqui, que está no menu. Um, aqui está. Waffle, crab, e expressão Não é demais. Não há é demais. Aqui tem a costa. Eu, sincero, eu não sei onde fica o meu boarding gate, então estou a andar à toa. Acho que vou parar num café para sentar e comer, porque aqui não me deixam sentar sem comprar algo. Nesse momento eu estou sentada numa cadeiras à frente de um gate que vai para Mumbai, Índia, e nem sequer vou subir nesse avião, mas estou cansada de andar aqui, é muito grande. E os meus pés estão inchados, sempre ficam inchados quando eu viajo. Então, não quero andar, vou só começar a andar quando eu souber já o meu gate, porque ainda não apareceu. Vou ficar aqui por sete horas e tal. Eu comprei um docinho daquela loja dos doces, uh, vou mostrar. É um doce que eu gosto muito americano, chamado de airhead, essa aqui, é de cereja e raspberry, não sei como se diz raspberry em português, eu tenho sumo, eu tenho frango, comprei frango em Lisboa e era não comi, comi o hambúrguer, comi hambúrguer uh, no avião, e é isso, vou ficar aqui sentada até ganhar as forças para andar de novo para ver se terei já o meu gate. Hum vai Algo muito engraçado. Então eu acabei de descobrir que o meu gate é aqui. No B27. Eu estou no B27. <risos> Achei isso muito engraçado. A minha intuição é o Bafis por vezes. E estou cansada. Os meus pés estão bem inchados E estou com sono. Vocês nem imaginam. Eu acho que isso será um vlog. Mais vlog de, de, de viagem. Mais... Vlog da vida? Por something? Eu não sei, só sei que estou muito cansada. Eu deixei de filmar porque eu estava esgotada. Mas aqui eu já estou em Abidjan e estamos aí a comprar fruta fora da cidade. Vamos aproveitar, passear, ver algumas coisinhas e comprar fruta, porque a fruta chega a ser mais baratinha uh, fora da cidade e nós gostamos de comprar muitas frutas de uma só vez. Então é muito bom e algo que eu acho muito interessante aqui em Abidjan é que tem aquela parte aí de pagar para entrar em outras partes da cidade e aqui o viaduto é muito fixe, nunca vi algo assim em África e... Yeah. Esse é um dos táxis que eu vejo aqui em Abidjan, o mais popular um, eu vou dizer coisas que eu achei muito interessante, né? algo muito estranho, é que eu raramente vejo jovens andarem na rua se não estão a vender coisas e normalmente não são pessoas daqui que ficam a vender na rua, eu não vejo jovens. Eu acho isso muito estranho porque já estou habituada a ver jovens na rua, como em Angola. Eu fico a me perguntar: cadê a juventude? Eu não sei se vou descobrir isso em breve, mas aqui estamos a comprar já as frutas. Uh, tem muitas pessoas a venderem e há muitas senhoras a tentar captar a nossa atenção. Olhem para o tamanho destes caracóis. Aparentemente sabe a carne real, né? Carne de, de, de animal. Eu não sei, também não tenho como confirmar isso, porque eu não vou provar. Eu sou muito esquisita com as comidas, mas basicamente compramos fruta dos dois lados. Uma diferença grande aqui em Angola, eu não ando com o telefone fora, eu não ando com nada assim de valor. Mas em Abidjan, eu fico muito à vontade, porque é normal. E olhem para as tatuagens das senhoras aqui, é muito interessante. Eu vi também outras meninas com a mesma tatuagem nos pés. Aqui, já é um outro dia, essa primeira igreja católica em Abidjan. Achei isso muito fixe, né? E aqui estamos a passar uma plantação de cocos. Eu nunca vi isso na minha vida, isso até parece algo dos filmes. Quando eu estive a passar, eu fiquei tipo, uau, tenho que entrar aí para tirar fotos, e tirei. Para quem me segue no Instagram, já viu as fotos, mas vou deixar aqui uma das fotos. Vão lá me seguir no Instagram para ver as outras fotos. Uma grande diferença entre Luanda e Abijan é que em Abijan, a capital está extremamente verde, mas em Luanda não é tão assim. Essa área chama-se Assini e fica um pouquinho fora da capital. E é muito bonito, é muito lindo mesmo. Eu gostei tanto de tirar as fotos, mas depois acabei com umas coisinhas no vestido e até hoje ainda não tirei por completo. Tenho medo de estragar o vestido, então tenho que ter muita paciência. Aqui estamos no Assini que é o rio ou lago Rio ou lago, papá? Rio ou lago? Laguinho Laguinho lago. E aí podem ver palmeiras Pois aquela parte aí é oceano E ah. essa sou eu! Well. E nós não vamos subir, porque não viemos com a intenção de viajar ao b para nos a ver. Para a próxima, vamos! Passamos novamente para comprar fruta. E aí tem um cemitério do nada, Isso É bem estranho, mas é enfim. E fruta Pancada de dessa senhora E nem Estas são laranjas Laranjas bem grandes Eu já estou a chegar ao fim do vlog Mas eu não quero acabar o vlog sem provar a Magoga daqui Bom Tá bom. Sim. Vou essa fruta, gostei. Isso é cacau. Eu acho que vou provar cacau um destes dias, ou tentar fazer chocolate sozinho. o que acham? Será muito interessante. E estou de férias, então tenho paciência. Estou de volta com a fruta que compramos hoje. Uh, yeah, parece uma pera. Aparentemente sabe um pouquinho como caju. E tem um caroço no meio. Yeah, é assim. Uhum. Vou experimentar Foi ah. é muito espelho. Fica tipo... É caju, Mas também maçã mas a textura também é bem estranha, ele é assim. Não sei porquê, mas ele me faz pensar em produtos de limpeza. Não sei como explicar isso. Não é mal, mas, né? Mas Então, tem muito um sumo aqui. Uma escala de 10 eu daria um 6,5, 6,5. Porque não sei se é porque estou a comer pela primeira vez, mas eu acho que isto está estranho demais, né? Talvez pela segunda vez vou gostar mais. Esse é número. Um caro Coisa mais estranha. Eu vou tentar terminar esse vlog na segunda-feira. Porque na segunda-feira eu vou comprar a magoga daqui. Para os brasileiros que normalmente estão assim muito nos meus vídeos. magoga é basicamente pão com frango. Nós comemos muito isso em Angola. Eu pelo menos não gosto muito de Eu não gosto de magoga. Mas a magoga daqui. Basicamente, como se fosse cabrité Ok, cabrité, praticamente Cabrito grelhado com muita cebola está é muito bem yeah, Praticamente é um cabrité Com frango Bem temperado, com cebola E põe ovo, mas eu não gosto com ovo E tem ketchup E maionese, pode escolher se quiseres isso. e yeah. isso Eu vou mostrar isso Na segunda-feira, quando comprarem E eu vou comer yeah. Até... Subindo então. vai. Olá! Eu sou de volta para provar a talmagoga. Então, eu aqui no prato. Uh, yeah. Agora o napo. Ele é assim. Espera, Eu vou virar a câmera. Tem dei uma dentada, mas basicamente ela tem carne de cabrito, cebola e maionese. E um molho que eles usam para deixar aqui assim a carne dessa cor. É muito, mas muito fixe. No início eu também estava bem desconfiada, mas provei e adorei. Like. Melhor coisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, partilhar com os amigos. Bye!